pessoal, estamos aqui hoje para falar dessa, dessa maquininha aqui, uma tupi laminadora Makita é, modelo 3709, esse é o um modelo 220 volts, 530 W de potência, nós adquirimos há uns 3 meses, como eu já tem dito aí no canal, a gente não abre caixa de máquina, a gente usa a máquina, testa e depois passa as impressões que a gente teve da máquina, certo? É uma baixinha valente, né? essa maquininha eu tenho surpreendido bastante, não é uma tupia de coluna, né tão forte, mas tem nos atendido muito bem, é, aqui do lado estão os acessórios que acompanham a máquina batente aqui que eu até então não conhecia, um guia lateral, as duas chaves para colocar as fresas, uma fresa que acompanha, tá até judiada já, que trabalhou bastante, que acompanha a marca, e o guia copiador, que tem muita gente que tem tá dúvida como que usa. Eu também tinha, já aprendemos a usar e vou estar tá mostrando aqui para vocês, é mais ou menos, tem algumas pessoas que ainda tá com dúvida como que se usa esse guia, a gente vai fazer uma demonstraçãozinha simples. É para o pessoal tá entendendo como é que, que usa ele, tá? É bem bacana, dá para copiar o que você quiser, que você tiver de, de, de criatividade, que precisar copiar, dá para você copiar com ele, ok? É, a gente, nesse vídeo a gente vai trabalhar com essa máquina somente com essa fresa, que é a que acompanha o kit da máquina. Certo? Fresinha original da maquita com uma, uma lâmina só, mas é uma, uma fresinha que faz um estrago grande, viu? corta pra caramba, apesar que essa aqui já cortou muito, já não tá como nova, mas tá funcionando é. Vou começar aqui coplando, né? Coplando a fresa na marca. Segundo as recomendações, fica um quarto do tamanho da fresa pra dentro da pinça aqui, ok? Que a gente coloca a chave pra travar. Aqui, ó, mais ou menos, o que eu entendo aí, é mais ou menos por um quarto, seria mais ou menos isso daí. fazer o aperto aqui. Aí. Colocado. Base de acrílico da, da máquina. Tá? Que acompanha. Muito legal que eu achei nessa máquina, pessoal. Essa, essa, esse manipulo aqui que você gira. E com ele você consegue regular a profundidade da fresa aqui embaixo. Olha lá que legal. Esse aqui dentro tá muito bamba. Eu, eu, às vezes, eu trabalho com ele mais justo um pouquinho aqui. Mas aqui, ó. Apertei muito, vamos lá. Ó, aqui você consegue manipular a profundidade da fresa. Ó, zerou, zerou a profundidade, aumentou e tal. Certinho? Vamos trabalhar, inicialmente, vamos trabalhar com um rebaixo lateral feito com guia paralelo. Eu acho que é guia paralelo, que isso aqui é chamado. Certo? Ele é acoplado aqui, esse manípulo lateral. Também afrouxar um pouco mais aqui, um pouco. Ó. Então, pessoal, ó, tem que ter atenção aqui, ó, que quando eu aperto o manípulo aqui, tá vendo como é que a fresa tá tocando o rolamento, certo? Não pode, você não pode ligar a máquina desse jeito. Você vai afrouxar esse outro manípulo aqui e aqui você vai fazer a regulagem da distância do rolamento. Lá, você vê que eu mexendo ele está indo e voltando, certo? É, então aí eu já voltei o suficiente, mas na verdade ele esse manipula tem que trabalhar mais baixo um pouco aqui. Isso aí regula a distância que você, do corte, da, a profundidade do corte que você vai fazer. Ó, aqui ele vai praticamente só tirar um, muito pouco na madeira, quase nada. Vamos usar aqui um pedaço de pinos, que está devidamente aparelhado. Dá para regular, você quer que corte, né? Vamos regular a altura. Deixa a, a, o rolamento lá, ligeiramente mais baixo que a fresa. O rolamento, pessoal, esse rolamento, o que determina a profundidade da fresa é a distância que esse rolamento vai, vai passar por aqui. Esse rolamento vai encostar e vai determinar a profundidade da freza. A gente pode fazer isso até num canto. Você pode trazer a, a, a tupi no canto aqui e encostar o rolamento. Olha lá. Dá para ver perfeitamente o que a fresa vai cortar. Certo? Então vamos lá. Outra dica pessoal, a base de acrílico desse lado ela é protegida, a empunhadura da máquina é desse lado, então posição de trabalho, nunca leve a mão aqui ó, nesse local enquanto a máquina tiver funcionamento, você vai se machucar, aqui é aberto, olha só, do lado de cá é fechado, os devidamente apertado, empunhadura aqui, bom, aí vamos fazer um pequeno teste aqui. Vamos iniciar um rebaixo aqui nessa nessa extremidade dessa tábua usando o guia lateral, ok pessoal. Sempre entrar com a tupi, é, eu considero da esquerda para a direita por causa do sentido de corte. Tá ok, vamos então, dar barulho aí. pode ver que fez um rebaixo aí de média de uns 2 milímetros, certo? Ah, posso rebaixar um pouco mais? Sim, vamos. Vamos fazer um teste com um pouco mais de rebaixo. Aqui uma máquina aqui. Vamos Estou apertando o manípulo, você pode ver que o rolamento vai distanciar, ó, vai aproximar, vai distanciar. Quanto mais eu distanciar esse manipulo aqui do centro para a extremidade, é a, a fresa, vai aprofundar mais. Então, dei uma puxada aqui. Apertar aqui. Vou testar se ela vai cortar mais, um pouco mais aqui. Certo? pessoal, que agora rebaixou uns 3,5mm a 4mm olha só e esse rebaixo, pessoal esse rebaixo, ele, algumas pessoas utilizam para colocar fundo de gaveta tá ok? às vezes, para dar mais uma passada e já coloca o fundo de gaveta tá vendo? às vezes você quer fazer um rebaixo assim ó, e fica perfeitinho como eu disse, a fresa já é uma fresa, está bastante usada mesmo assim faz um corte, é pinos né? está fazendo um corte até Razoável, certinho? É, vamos a seguir agora. É, então, a gente explicou aqui como que se usa esse guia paralelo. É, eu já tive uma dúvida, uma pessoa me perguntou no, no canal se eu já tinha utilizado e como que fazia. Então, esse guia paralelo é um batentezinho com rolamento para você copiar, para você fazer uma extremidade, fazer um rasgo, um fundo de gaveta, para você encaixar um fundo de gaveta... É, dá para você fazer com isso daqui, é bem prático. Eu nunca tinha usado, porque eu tenho uma tupia de coluna, não tenho esse acessório, achei interessante. Então, é, a gente vai passar para o próximo acessório, que é um, um batente lateral, que se usa para tábua de carne, é, diversas outras coisas que você tiver criatividade para utilizar, tá certo? Aí vou acoplar ele aqui e a gente vai, vai se divertir com ele um pouquinho, Ok. Pessoal, mais uma função aqui então, com esse guia, guia batente lateral, não sei como é que é o nome correto aí, que o pessoal fala. Quero, vou cortar aqui um círculo, como esse daqui, ó. Isso daqui, pra nós que é um assento de um banquinho, de um tamburete. É Quase 3 centímetros de espessura, feito com essa bichinha aqui, ela é boa. Forte, sabendo trabalhar, dá pra fazer. Cortando aí em média 2 a 3 de cada vez. Pra não forçar muita máquina. Ok, pessoal? Eu vou fazer num, num, num, num, num, num pedaço de Alcatex. Tá? Porque pra ser rápido. E também que a, a função dessa máquina basicamente é cortar esse tipo de material. É muito coisa muito simples de fazer, né? Tô aqui em cima de uma prancha aqui. Outro detalhe. Tá, vou prender aqui e vou explicar um detalhe importante aqui. Vou cortar um círculo nessa peça aqui, tá ok, pessoal? Muito simples. Parafusadeira, um parafuso. Nesse furo, certo? Ou você vai regular a distância. Você pode fazer um círculo maior ou menor. Regulando aqui, ó. Ela, ó isso aqui você pode manipular a distância que você quer fazer seu círculo, tá ok? Eu vou definir aqui só esse tamanho e pronto. É, mais, mais pra frente eu vou estar tá ensinando a fazer um suporte maior para cortar é, algo bem maior do que esse daqui Feito metálico e tal, tá em processo de, de terminar ainda daqui a pouco a gente vai estar tá mostrando no canal para quem quiser cortar um tampo de mesa, alguma coisa desse tipo tá? Então vamos lá Parafuso simples, parafusadeira Não precisa forçar muito um o parafuso aqui Você vem aqui no furo Prontinho. O que, que acontece? A máquina, pessoal, ela vai rodar no eixo e vai fazer o corte. Simples assim. Uma então, dica importante aqui, ó. Não, não entra com a máquina, no material em funcionamento, certo? Entra sempre com ela dessa forma aqui. Tá vendo? Eu ergui a tupia. A fresa não está encostando no material. Você pode olhar lá. Você entra sempre com a tupia em funcionamento. Você vai entrar com a fresa para iniciar o corte, com a tupia girando já. Não entra, não abaixa essa fresa e, e dá partida na máquina. A máquina vai dar um pulo, vai, pode causar até um acidente. Então, pessoal, o é importante é o seguinte. Tupia levantada, certo? Aí nós vamos entrar com essa, tupia, com essa fresa em funcionamento, tá ok? Vamos lá, vamos fazer um barulho aí. Aí o resultado só um corte circular, perfeito, redondo, uma chapinha fina só para demonstração, mas olha o que ela já fez, entendeu, então dá para fazer com perfeição. É, a seguir vamos virar esse gabarito aqui e vou mostrar outra função que ela faz, tá ok, vou virar ele aqui, desmontar e instalar para gente fazer um outro aqui, tá ok. tá instalado aí eu uso esse guia para fazer tábua de carne ou para fazer outro vaso qualquer que, eu, que a gente queira fazer é... nosso guia a gente vai regular a distância para regular a distância da fresa, da, é, que, a, que a gente quer que fique a distância do rasgo para a extremidade. Então aqui, ó, eu costumo fazer direto aqui mesmo, só frouxando o manípulo aqui e manipulando a máquina aqui. É, gosto de fazer em média um centímetro e meio, um pouco menos, tá? Não vou medir aqui porque é só uma demonstração. Vou fazer nessa, nessa distância aí. Apertado, apertado, certo? No, no caso aqui, eu já vou ligar e vou abaixar ela pra gente agilizar o vídeo, tá ok? Uma dica pessoal: eu não gosto de tirar a tupia antes da fresa parar também. Gosto que ela pare totalmente para depois eu manipular a tupi do lugar. Por quê? Porventura, se a gente esbarrar de uma forma não desejada, a máquina dá um tranco com a fresa em funcionamento, certo? Então, sempre segurança. Então, aqui a gente vai entrar no mesmo procedimento. Vamos entrar com a fresa na madeira em funcionamento. Aqui tem que ter um pouco de atenção por causa da profundidade, viu, pessoal? Se possível, você, como você já iniciou o rasgo, você vem, vem aqui e grava nos milímetros aqui, na escala aqui, ó, você grava a profundidade que você estava. Você pode olhar aqui na parte de cima. Então, está vendo aqui? Escala em centímetros, certo? Ó, então, está gravado. Aí a gente vai virar para cá. A gente vai erguer a máquina, vamos dar partida na máquina e vamos lembrar da, do grau de, do, da, da medida de profundidade para a gente regular a profundidade do corte. Então, é... Então, nós estamos fazendo um pouco improvisado, mas funciona direitinho. Vamos lá. Então aí essa é uma das funções. Você está de aqui nesse batente você regula a distância que você quiser. Você pode fazer mais longe, mais perto, do jeito que você preferir. Tá ok? Agora nós vamos, vamos fazer uma função que tinha um amigo nosso, tem um amigo nosso aí do canal que tem dúvida famoso guizinho copiador. Que tem alguém, algumas pessoas que não sabem nem para que serve ele. Né? Nós vamos demonstrar aqui. Vamos copiar uma coisa simples aqui com ele. demonstrar. Vamos desapoplar aqui. Soltar esta base. Detalhe pessoal. Para a gente instalar o guia copiador. É, a gente tem que tirar... Esses quatro parafusos aqui para instalar o GIG vai preso aqui dentro, ok? Vamos fazer isso aí porque tem algumas pessoas que ainda não sabem como que funciona esse, esse GIG como, nem como instalar. Então vamos lá. No guia encaixa aqui dentro perfeitamente, qualquer posição que você colocar ele vai ficar perfeito, certo? Mas ele tem uma dobrinha que eu gosto que ela fique aqui alinhada com essa cava. Eu acredito que seja até para uma coisa saída do, do cavaco, não sei. Acho que ela fica alinhadinha dessa forma. A gente... Uma dica importante pessoal, esse guia só poderá ser utilizado com essa fresa ou uma fresa igual ou muito similar ao original, porque é a fresa que passa exatamente ali dentro do copiador, tá? Tem um buraquinho bem pequeno e a conta da fresa passar, ok? então vamos lá. Vamos entrar, continuar com a profundidade da fresa, zero, antes de ligar a máquina. Então aqui está pronto. Então, bom que eu lembrei desse detalhe, mais uma dica aí. Usem gabarito, fazer seus gabaritos, de qualquer coisa que vocês queiram copiar futuramente, usem fazer de MDF 6mm. Vou te explicar por quê. O MDF 6mm é ligeiramente maior que o copiador. Você não vai ter problema do copiador raspar na peça, ok? Vou copiar. Vamos copiar esse quadradinho aqui só para uma demonstração aqui no vídeo. Só para o pessoal ver, tirar a dúvida de como trabalha com isso daqui. Vou prender esse copiador com um parafuso ou dois. Acho que um parafuso basta. Vou prender esse gabarito, né? A gente conta que isso aqui é um gabarito que a gente vai copiar alguma coisa. Nós vamos, eu quero copiar essa peça com a fresa. Levante-se em consideração que a peça deverá ser, a, a, a, o seu gabarito deverá ser um pouco menor do que a peça original que você queira copiar. Você vai ter que descontar a largura do copiador aqui, tá pessoal? Isso aí, quando você for gerar um gabarito, você fabricar alguma peça, já leva isso em consideração. Então, gabarito... Vou copiar esse quadrado aqui. Então vamos lá, vamos entrar aqui com a máquina em funcionamento novamente e vamos fazer a cópia dessa ponta aqui, só para a gente demonstrar, tá ok? O guia copiador. Essa aqui como molde tá aqui e veio com o guia copiador, começamos aqui e copiamos essa parte aqui, tá ok pessoal? Então tá aqui, ó, início e até aqui, e até aqui no final. Certo? Dá uma limpezinha aqui. Então a gente iniciou aqui essa peça. Iniciou aqui, fizemos. Essa cor, isso aqui você pode fazer qualquer de gabarito que você queira copiar. Quando eu comentei que você tem que descontar o tamanho da, o tamanho do copiador, é essa pequena diferença que você está notando aqui. Ó, se você precisar de uma medida exata, você tem que fazer o seu molde um pouco menor. Tá, então tá aí guia e copiador. Vamos encerrar o vídeo. Vamos fazer. Um corte reto aqui usando o copiador mais uma vez. Pessoal, algumas pessoas têm muita dúvida de como trabalha com ele. A gente vai fazer mais um, um corte aqui para tirar a, a dúvida, ok? Simplesmente fazer um rasgo aí nessa extremidade. É mais seguro. entrar com a tupia já em funcionamento, ok? Como vocês podem ver, está copiada essa peça aqui. Maquininha bem valente, nós estamos cortando pinos, mas ela é bem valente. Eu cortei aqui uns 6 milímetros com ela, né? Força um pouquinho, mas corta. Tá ok, pessoal? Então, tá aí nossa impressão da Tupi Laminadora 3709 Maquita, 220 volts. É, fizemos a demonstração com o guia, copiador, mais a fresinha original que vem com a máquina. Uma quininha que está nos atendendo maravilhosamente bem. É uma boa aquisição um preço espetacular que a gente comprou essa máquina e qualquer dúvida que o pessoal tiver a respeito de algum gabarito para essa máquina é como eu mencionei que estou terminando de desenvolver um, um guia para cortar coisas maiores a gente está à disposição obrigado